O nosso primeiro vídeo mostra um homem andando por uma floresta gelada no Himalaia em busca de gravidos para acender a sua lareira, coisa que ele faz todos os dias, mas neste dia ele se deparou com algo inesperado, um estranho bípede peludo vagando pela mata. estranho é que ele é semelhante a um híbrido de homem com macaco e ainda anda que nem gente. Seria esta a prova de que ele realmente existe? Será esta a prova de que realmente devemos acreditar na existência dele? Sim, ele mesmo, o pé grande. Um motorista de Wisconsin passou por uma situação que quase lhe custou a vida. Ele se dirigiu entre os destroços de uma tempestade enquanto viajava em uma estrada em Buscobel. O Serviço Meteorológico Nacional Confirmou que um tornado muito forte passou naquela região e destruiu muitas casas e árvores. Certamente depois deste vídeo, ele procurou uma igreja e agradeceu a Deus pelo livramento. O nosso próximo caso foi registrado pelo canal Cero, na ocasião... Eles se dirigiram a uma floresta fechada na Indonésia para investigar os relatos de que nesta floresta haveria uma criatura canibal que come gente. E lá foram eles floresta dentro. De repente, eles chegaram a um local onde havia uma ponte de madeira. E sobre esta ponte estava a criatura. Repare que ela aparenta estar se alimentando de um pedaço de carne. Eu só torço para que não seja um pedaço de carne humana. Consciente do risco, o jovem decidiu se retirar do local. O primeiro vídeo foi gravado em uma loja de imóveis em Guadalajara, no México. Nas imagens, uma jovem registra uma discussão quando um senhor começou a atacar várias pessoas aplicando golpes que uma pessoa normal jamais conseguiria aplicar, a não ser que não fosse humano. se essas imagens forem reais, este homem não é um ser humano, pois não reflete no espelho. E quem não reflete nos espelhos? Sim, os vampiros. <risos> Este é o nosso próximo vídeo, mas você deve estar dizendo, é mais um fake, pois estamos diante da cena de um filme, sim, um filme em que vários atores estão cercados por dezenas de perigosos animais selvagens. Tudo começou quando o produtor do filme, o exorcista Noel Marshall e sua esposa, a atriz Type Hatterman, resolveram fazer um filme usando leões após uma viagem à África. Originalmente eles queriam simplesmente alugar animais treinados em Hollywood, mas os treinadores disseram que a única maneira de fazer um filme do jeito que eles queriam, era se eles mesmos criassem os leões. Então foi o que eles fizeram ao longo de 10 anos, os dois e sua família, inclusive a sua filha Hedrin Melanie Graffiti, criaram cerca de 150 felinos, entre leões, tigres, pumas e guepardos e outros animais como elefantes, flamingos, avestruzes e girafas. A princípio, ilegalmente, e documentaram tudo. O slogan do filme diz que nenhum animal foi ferido, porém 70 pessoas do elenco e da produção foram feridas e algumas de forma grave. Um biólogo afirmou que eles foram salvos por Deus, pois as feras poderiam facilmente estranhá-los e atacá-los de forma brutal num desastre generalizado que entraria para a história. Esta é uma das no vídeo que se segue: um carro com duas pessoas enguiçou no meio de uma pista por volta das três da madrugada. Mas nem tudo parecia estar perdido, pois logo foi visto vindo lá no fundo um homem que poderia ajudá-los. O problema é que o homem não era bem um homem, mas sim uma coisa. E para andar na escuridão logo desaparecer coisa boa não era. No nosso próximo vídeo, vemos um homem descendo de um prédio aonde morava para comprar fraldas para sua filha que ficou em casa sozinha, pois ele aproveitou que ela estava dormindo em sua cama. Mas assim que ele desceu pela escada, o que parece ser um fantasma subiu rumo à sua casa. Resultado, a menina caiu da cama e não resistiu. Sim, parece que o espírito da morte que já cercava aproveitou um ensejo que sirva de lição. Jamais deixe sua filha ou seu filho sozinho em casa. o número de avistamentos de OVNIs triplicou misteriosamente nos Estados Unidos durante a pandemia. Diante disso, o Congresso norte-americano sancionou uma lei em janeiro deste ano que dá às agências de inteligência dos Estados Unidos menos de seis meses para contar tudo o que sabem sobre fenômenos aéreos não identificados ou o que é mais conhecido como OVNIs. Isso revela que até mesmo os governantes estão atônitos com o que vem ocorrendo nos céus são inúmeras aparições inexplicáveis sendo expostas por internautas, por famosos e até mesmo por órgãos governamentais. Será que estamos perto de descobrir finalmente a verdade oficial sobre esses fenômenos? O vídeo que se segue foi gravado em Minas Gerais e publicado pelo canal UFOs MG. Aqui vemos um estranho objeto em forma de esfera luminosa ascendendo ao espaço vagarosamente e atravessando as nuvens. De acordo com ufólogos, seria uma sonda ufológica supostamente enviada à Terra com um determinado fim. Não há nenhuma informação oficial, portanto... Mais um caso sem explicação. estávamos no leste do Texas em um grande matagal próximo à FM 787 na estrada de 13 quilômetros, meu primo estava me ajudando a gravar um videoclipe, ficamos lá até as 9 horas da noite e já tínhamos terminado nosso trabalho, então quando estávamos saindo voltamos para a frente e vimos esta mulher aterradora vindo em nossa direção. eu estava dirigindo. Meu primo estava no banco passageiro segurando sua câmera. Sim, ela veio correndo desesperadamente em nossa direção, mas na sequência ela simplesmente desapareceu do nada. É uma mulher de branco andando toda torta e com uma bengala na mão. Isso foi muito assustador, por isso não tive coragem de permanecer no local e dei no pé.